Olá, assim, eu voltei mais uma vez, eu vou fazer mais um vídeo mas eu vou fazer o um vídeo rápido que eu estou a ficar sem cargo assim, eu já fiz este olho aqui assim, é um vídeo eh, maquilhagem para noivas um, é um vídeo assim e eu vou começar a fazer rápido bem, eu já apliquei o primer, já apliquei aqui aquele contornozinho agora vamos, vou pegar aqui numa, numa fita sei lá como é que se chama e eu vou por aqui debaixo do meu olho, assim e com o lápis com o lápis assim, preto eu vou um, fazer aquele risco aqui por causa do... assim bem, agora eu vou pegar no pincel este pincel aqui é da... da Essence e vou aplicar primeiro esta sombra esta aqui depois vou aplicar esta sombra e depois esta aqui. São três sombras. Bem, vamos lá começar. Que é para não ficar sem carga. Vou pegar aqui no meu espelhinho, Que é para dar um jeito. E eu vou aplicar aquela... Deixa eu só fazer aqui um pouco de Eu quero que esta maquiagem fique perfeita, isso Bom. vou agora aplicar a outra sombra. Bem, agora eu vou. Eu agora vou pegar aqui num pincel. E vou, vou vir com, com uma sombra preta e vou fazer aqui aquele tipo um delineado, mas não é. E depois eu vou fazer aquele aquele, aquele risco aqui assim por cima do meu côncavo. Mas só um bocado, porque eu vou esfumar e ela já vai dar aquele enfeite. Agora eu vou pegar um pincel que é para esfumar, é este aqui, e vou esfumar. Que é para não ficar muito, o um vídeo muito comprido. Vou aproveitar e esfumar. Deixa eu só pegar aqui o meu espelho e vou esfumar. Eu não quero que a sombra preta fique muito lá dentro. Por isso, eu vou esfumar aqui fora e passar aqui para o quer Quero é ver se fico com tempo, que é para fazer essa maquiagem. Bem, agora eu vou esfumar Que eu não quero, que fique o vídeo muito, muito longo Agora vou mesmo esfumar Esfumar bastante Que é para ficar aqui como este Fumar assim levezinho, não precisa esfumar muito Bem, agora eu vou pegar no mesmo pincel e eu vou aplicar aquela mesma sombra que é para pôr aqui no côncavo, aqui assim, umas batidinhas, assim, se vocês querem que o vídeo fique bonito, assim, e já está. Agora eu vou. Vim com um delineador, que eu vou aplicar na minha pálpebra, um delineador muito bonito. E vou fazer aquele, aquele risquinho, vamos lá ver como é que isto corre. Bem, ficou assim, agora eu vou tirar isto aqui, ele ficou assim, e vou aplicar a máscara, esta máscara aqui, que eu não quero que o vídeo fique muito, muito longo, vou pegar aqui num espelho meu, no meu espelho que eu estou a adorar esse espelho, e vou aplicar a máscara nas minhas pestanas Eu agora vou pegar aqui num pincel que é para tirar aqui o que eu fiz Essa sujidade E vou pegar neste pincel aqui A réplica da assim, E vou tirar aqui Num pó E vou dar assim umas batidinhas aqui Depois, por aqui um bocado de sombra nas fibras inferiores e aqui assim. Depois, vou pegar num pincel que eu não estava vendo ver que ele está, ele está aqui e vou esfumar, iluminar. Desculpem o meu Aqui no outro, em cima do côncavo. Bem, e como batom, eu vou usar um batom a este aqui. Vou usar este batom, não muito, porque eu já tenho nos meus lábios. Um batom, bem, agora eu vou aplicar um blush, eu adoro, vou adorar este blush, é muito bom. Vou aplicar este blush aqui, é um rosa muito bonito com o pincel da avon e já está, e ficou assim esta aqui é a maquilhagem que eu fiz deixa eu tirar um pouco de zoom ficou assim a maquilhagem e muitos beijinhos